Antes de começar, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente ali na frente vizinha. Compartilha com os amigos e bora, bora pro, pro vídeo. vídeo. Bom, esse aqui é um joguinho que a assistente da Google vai trazer. Você que é muito bruto no celular. <risos> Eu quero ver a intro do joguinho. Você está com sorte. Ah, uma pergunta. Você está com sorte. Não. Então me responde mais cinco perguntas. Tá. Quantas pessoas vão participar? Duas. São dois participantes no jogo. Eu? Eu, Murilo. Ótimo, você vai receber a alcunha de sapeca. O que alcunha? O não... nome. Falou com propriedade. Por isso, vou te chamar de batidão. Primeira pergunta. Ah, geografia. A categoria é geografia. A categoria é... Esta pergunta vale 10 pontos. O mar de sargaço não tem costa. Falso. Verdadeiro ou falso? Quem responde primeiro essa peca? Falso. É, é, é falso. Obrigada por responder. Só sobrou você... Batidão. Verdadeiro. Você já jogou, você sabe quais são as não, perguntas? Não, okay. não, cada vez é diferente. Vamos conferir. Vou certo, hein? trânsito. Ah, eu nem sabia o que lugar é esse. O mar de é. fica no oeste do oceano Atlântico e é limitado por quatro correntes marinhas saber, em vez isso, de terra firme. Eu também sou ruim, gente. É porque ele foi no falso, eu, por birra, foi no verdadeiro e eu saquei. Mais uma pergunta. Let's talk. E a categoria é idiomas. Esta pergunta vale 10 pontos. <risos> francesa. O que quer dizer a expressão francesa? Dar um golpe com a mão? Ajudar? Recusar algo? Concluir uma tarefa? Ou apertar as mãos? Vamos começar com você. Batidão. Ajudar. Se é o que você acha, então tá. Então, o que você responde? Concluir uma tarefa. Vamos Valeu. ver que eu errado. Ajudar. Arrasou. Isso tá errado. No século XV, a expressão significava cometer um crime, mas por volta do século XIX... Começou a ter o significado atual. Tá a mão. Não. É você assaltar alguém. Não, o primeiro era assaltar. Agora, do nada, do nada, agora mais uma pergunta. Ah, ciência. Mas isso agora é nada, é. gente. Ciência. Tá bom. Esta pergunta vale 15 pontos. Em que planeta do nosso sistema solar o dia é mais longo que o ano? Ah. Júpiter, Urano, Eu esqueci. Vênus ou Mercúrio? Vamos começar com você. Sapeca. Mercúrio. Ah, não, não era Mercúrio. Eu tenho certeza Entendi. que não era Mercúrio. Então, o que você responde? Batidão. Faço menor ideia. Júpiter. Eu também acho que é Júpiter. Eu não faço a menor ideia. Se eu, eu acertar. É tá. Vênus. Não deu. Vênus está tão perto do Sol que pode dar uma volta ao seu redor em apenas 225 dias terrestres mas o planeta gira muito lentamente sobre o próprio eixo. Um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra. Próxima pergunta. E a categoria é entretenimento. Aí ah, a categoria hein? Ah. Esta pergunta vale 15 pontos. <risos> em que ano estreou o primeiro filme da Disney no cinema? 1952? 1937? <risos> 1945 ou 1920, você começa, batidão. 1945. E então, o que você responde, Sapeca? 1952. Os dois é. Okay. é, é 1931, Quer ver? 1937, valeu a tentativa. Eu acertei! Eu acertei! Sete anões, estreou em dezembro de 1937. E foi o primeiro longa-metagem feito que era, com a técnica de animação por, causa. por célula. Chegou a ah, hora é da última pergunta. Ai, você vai ganhar? Tchutchu! Nossa última parada é a estação adivinhação. Chute um número… E a resposta mais próxima do número correto ganha mais pontos. Ah, Isabel, você trabalha com isso! Não vale. Esta pergunta vale 30 pontos. É pra mim. Em que ano o Google foi fundado? Você começa sapeca. 1974. Não, 1901? Você demorou demais. Só sobrou você. Batidão. Claro que você tá sobrou ela, porque foi em 19, 1998. 1998. Ela Excelente. foi set, é óbvio que ela foi muito Vamos conferir. Eu demoro demais. 19... Eu acho que engraçado, mano. Eu não acredito nisso, que cara. Que significa massagem nas costas. Ok? 1998. Ganhou. No ano! O ano! Eu acertei! 20. Eu ganhei 20 Gente, pontos só pra 20. falar que eu chutei 98 porque é o ano de nascimento 20. do Bruno, tá? Não foi? Eu não sabia, eu não tinha nem ideia. Enfim, a Isabel ganhou. Primeira pergunta: A categoria é literatura. Bora. E? Esta pergunta vale 10 pontos. Um romance famoso do século XVI recomenda o uso de gansos como papel higiênico. Verdadeiro ou falso? Você começa, sapeca. Verdadeiro. Se é o que você acha, então. Ela é muito ridícula, né? Falso. Como que alguém recomenda ganso pra fazer papai higiênico? Muito bem. Não dá pra fazer papel higiênico. Verdadeiro, nota 10. Eu disse. O livro. Eu que comi... groel. De rebelais? Menciona diversos papéis higiênicos pouco ortodoxos. Mas o personagem garganto afirma que pescoço de ganso é a melhor opção. Vai tá limpar a bunda? Vai <risos> tá limpar a bunda? <risos> e a categoria é arte. Eu também veio, não sou boníssima. Que movimento artístico abraçava o caos e o nonsense? Ao invés da lógica. Cubismo, impressionismo, dadaísmo ou rococó. Hora de começar batidão. Dadaísmo. Eu sei que você tá certa, okay. mas eu não quero dar a mesma resposta que você. registrada. Só sobrou você, sapeca. Por que esse banho de água? Eu sou um sapo rabbit. Eu cliquei. Eu acertei. A ah, Isabela acertou, porque ela estudou sobre isso, eu não... Tá. Mas é óbvio que ela vai acertar. Da daísmo, maravilha. Oh, a verdade. arte dadaísta surgiu na Suíça Dada. durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos Dada. pra próxima. E a categoria é Idiomas. Let's go. Esta pergunta vale 15 pontos. Se alguém virou bolas no México, como essa pessoa está? Com medo, empolgada, confusa ou nervosa. Escolhi você para começar, sapeca. Com medo. Entendi. Só sobrou você, batidão. Confusa. Confusa. Muito bem. Mas ela virou Deixe. bolas você vira bolas, é porque sua cabeça está girando. Mas se você que está em bolas, significa que você está em grupo. Agora não faz sentido nenhum. Você está em bolas, as pessoas são bolas. Você está em bolas, as pessoas são bolas. E a categoria é história. Hum, vai deshistoriar-se. Esta pergunta vale muito pontos. <risos> Onde nasceu Júlio César? Onde nasceu Júlio Paris? César, Isabel? Roma, Alexandria ou Pelã? Hora de começar I'm Batidão. Roma. Não vou falar nada. Roma! Eu acho que ele nasceu em Alexandria. Interessante. Só sobrou você, sapeca. Alexandria! <risos> <risos> <risos> <risos> ele é muito otário, né? <risos> <risos> Eu sou a sua resposta vai, okay. você tá certa. Veremos. Quer ver? Quem você quer é ela? Roma, Roma. maravilha. É, mas se você parar pra pensar, ele foi um grande <risos> imperador de onde? De Roma, <risos> né? Não da Leixandre. Mas vai saber que ele nasceu <risos> é em outro lugar. <risos> Uma família muito influente. Esta pergunta vale 30 pontos. Há aproximadamente quantos anos os cães foram domesticados? Hora de Zé, começar a é? peca. <risos> 1875. Foram fabricados. É há quantos anos? Não que então, ano? Começou. O que você responde? Batidão. Começou... 320. Ah. É há qua aproximadamente Valeu. quantos anos? Não em que ano? 14 mil. 14 mil? Eu cheguei mais perto. Há cerca de 7 mil anos. Eu cheguei mais perto. Gente, eu tô okay. chocada. Vamos aos resultados. É isso que eu tava falando. Mostra. Antes de Cristo, minha filha. Sapeca, você arrasou e marcou 30 pontos. Batidão, parabéns pelos seus 20 pontos. Quem ganhou agora eu não sei. Fui. fui eu. Foi? Foi. Uh, Ou oh, você? E aí? Calma aí. Eu perdi aí? de novo. Ela acertou mais esse. Calma, que eu quero ver o que eu vou ganhar de prêmio. Sim, é prêmio? Seu lugar ao lado do grande sabe tudo e receba os luxos da vitória. Você ganhou a lanterna da barraca 7. Ela costuma apagar bem no meio daquele caminho esquisito para o acampamento, mas basta sacudir um pouco. Ou seja, não deu um troço quebrado. Que já resolve. É isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus e com os Orixás. Até a próxima. Valeu, Valeu, falou e tchau. A gente trocou nossas sinalizações.